Pronto, chegou! E aí, Leda, como é que você tá? Você tá ao vivo, o Brasil inteiro aí, a corrida perfeita, como é que você tá? Tudo bom? Leda. Quer trocar ideia, não, Leda? É só ficar Sim, olhando no vídeo? Tô bem, correr é vida, correr é vida. Coisa boa. É... boa. Leda, e aí, qual dúvida que você tem hoje aí para a gente poder te ajudar? É... Eu, eu fiquei agora seis anos sedentário, eu era do mundo da corrida e agora eu pretendo né voltei a correr tem de cinco dias e pretendo não parar nunca mais porque correr é uma das principais formas de sentir a vida né muito bom oh, eu concordo plenamente com você Leda o que que fez você abandonar a corrida e ter voltado só agora daqui a cinco dias é, eu desanimei porque eu tô desempregada já quase nove anos consecutiva e eu desanimei de tudo. Só que estou arrependida, porque eu deveria ter mantido né, a regularidade dos treinos. Isso, inclusive, é... ia favorecer em tudo. Com certeza, Lê, você tocou no ponto principal, que muitas vezes esses problemas da vida moderna, ou então da vida como ela é, de trabalho e tudo mais, não depende só da gente. Mas a corrida em si a gente pode, né? Aquela questão da independência para nossa saúde é um benefício próprio. Que não precisa ser uma corrida necessariamente 10 km, 21 km. Aquela corridinha, uma caminhada acelerada, ou até mesmo uma caminhada, isso já traz um benefício danado para a nossa vida, para a nossa saúde, né? E como é que você está buscando esse retorno para as suas atividades, Leda? Você está buscando informação com assim, a gente então... ou só... Como? Você está buscando Eu... informação com a gente? Sim o seu o seu Instagram é muito é excelente né uma fonte inesgotável Ai, de, de inspiração de motivação e principalmente técnicas né boas técnicas o legal. legal legal e isso é o ponto básico a nossa missão no Corrida Perfeita que é poder contribuir com a sociedade é contribuindo justamente é, divulgando informação sobre corrida, explicando um pouco mais sobre como a gente pode ter uma corrida um pouco mais saudável. Né? E eu fico feliz de poder colaborar assim com todo mundo. <risos> Obrigado, Leda, pelo seu apoio. E vamos nessa, hein? A gente está junto, lado a lado, para a gente seguir rumo à corrida perfeita. tá? E vai dar tudo certo. Foque no seu processo, no, na sua saúde, que tudo vai acontecer da melhor forma possível para 2023. Estamos aqui okay. torcendo por boa você. boa sorte aí na vida sempre. Obrigado, Liana. Falou. Pronto, ó, vamos chamar o Tayan aqui agora. Peraí. Leda. Olha a Leda ainda aí. Lida. E aí, Tayan, bom, cara? E aí, cara, tranquilão? Eu tô na boa, e você? Rapaz, tem notícia boa pra dar, hein? Hoje eu comemoro menos 29 quilos aí. Pô, cara, que fantástico! Parabéns, cara! Parabéns! E aí, quanto tempo nessa labuta aí pra baixar esse peso, pra ganhar mais Pai, saúde? Por incrível que pareça, nove meses. Né? Nove? Nove Pô, bom. E tem informação. Tá... cara, é só pra agradecer, porque o exercício de fortalecimento de joelho aí, quando eu tava pesadaço, vem com você, velho. Sou fã daço aí do Brasil. Porra, cara, legal. E é isso, cara. Cara, já estou no 21 já. Comecei caminhando e intercalando com corrida. E agora não paro mais. não Pô, mais... Show de bola! E você pegou os exercícios do nosso aplicativo também, que a gente tem lá? Eu que mesmo. A gente tem mais exercícios lá. Entrou no, no nosso live, plano essencial. Aí, cara. Cara, notificação de live eu tô lá vendo. Legal, legal. É isso. Só te mostrar aqui minha, minha, minha pequena conquista. aqui ó. Mas... Aí, ó. Tá aparecendo aí? Chegou a ver. Bota de novo, pra todo mundo ver. Vou mostrar aqui, espera aí. Aí, consegue ver? Aí, ó. Essa aí foi. Pô, legal, velho. E foram eram quantos quilos? Os 39? Cara, eu tava com 120. <risos> Tava com 120. Porra, cara, tava pesadinho mesmo. Que bom, que bom que você conseguiu é, baixar esse peso e tá agora com a sua mobilidade, né? Com a saúde. É porque deve ser uma vida muito mais difícil com esse peso, Rapaz, né, cara? Ficou tudo faz, mais complicado. Mas é isso, tô acompanhando cada vídeo aí, cara, desde muito tempo. E tamo aí, corrida perfeita. É isso. Beleza. Valeu, cara. Obrigado aí pela presença e. Vamos embora, tamo junto. Valeu, um abraço. Valeu, não Esquece valeu. de baixar o aplicativo para ter mais exercícios para você Já tá, pô. É a notificação só aqui, eu tô vendo, pô. Já tá, já. Massa, <risos> massa. Mas. Beleza, valeu. Valeu. Valeu, valeu. valeu. Galera, vocês estão saindo aí da nossa conversa. Eu peço que feche a janela aí para a gente parar a oportunidade para outras pessoas também. Beleza? Que eu não consigo retirar vocês aí. Tayhano, tá uma... Leda, por favor. Eu sei que. Foi muito boa essa participação E quem quiser participar, chega mais Então manda a pergunta aí pra gente Beleza? É, como é que fez? <risos> aí aí lascou ele né, Que eu só sei aqui de corrida De Instagram é só uma negação <risos> Bom, pessoal Quem tiver mais dúvidas, por favor Manda aí, que esse é o nosso retorno Para as atividades da, da corrida Questões técnicas, questões fisiológicas O que você tiver de dúvida, eu estou aqui à disposição Para a gente trocar uma ideia Falar sobre corrida e tentar colaborar De uma forma positiva na vida de vocês Qual é, Farofa, tu tá rindo aí, né? <risos> Inventa as paradas e pronto <risos> Bom, para falar de dica de corrida Então, já que a galera parece que não tá com dúvida Vocês já fizeram o calendário de corrida de vocês? Já conseguiram ajustar o ano? Já tá o pronto aí? Valeu, Lenda! Obrigado! Já está com o calendário pronto? Por que, que é importante você sempre ter uma prova-alvo ou então um objetivo claro na sua meta para partir desse objetivo claro, você traçar os caminhos com o qual você tem que percorrer para atingir tal objetivo? Sem esquecer, claro, em que momento que você está agora? Quais são as distâncias que você está correndo? Qual o seu volume semanal de treino? Quais intensidades você tem aplicado? Né? Então, dentro disso, você já buscando os seus objetivos, você vai precisar de um certo estratégia de treinamento, um plano de treinamento. Algo que dentro do Clube Corrida Perfeita, baixando o aplicativo, você pode conseguir com a gente de forma fácil na palma da sua mão. Beleza? Vou pegar aqui que tem uma dúvida aqui, ó, do Tayan. Pisada influencia na lesão? Bom, Tayan, influencia sim, cara. A pisada pode influenciar, porque é o seu ponto de apoio do seu corpo no chão. O seu peso vai ser apoiado nesse momento com essa pisada. Então, dependendo de onde de acordo com o seu centro de gravidade, centro de massa do seu corpo, essa carga pode ser maior ou menor as suas articulações e músculos. Por isso que a gente sempre fala no Corrida Perfeita, para a questão da postura e da consciência do seu corpo sobre o movimento. Onde que até mesmo lá no aplicativo você vê vários exemplos e como você se corrigir, quais educativos fazer para essas ações, para você ter uma pisada mais assertiva, evitar os crossovers, que seria as pisadas cruzadas no centro de gravidade, evitar também as pisadas muito abertas, para evitar um uma, uma, movimento lateral do seu corpo, e até mesmo aquela pisada que vai muito à frente do seu centro de gravidade, que vai muito à frente do seu centro de massa, que acaba te freando a cada passo. Então é importante a gente ter essa consciência sobre o nosso movimento, para a gente ter uma, digamos... Uma corrida mais eficiente. Beleza? Quem quiser participar nesse nosso novo modelo, a gente está abrindo aqui a janelinha para a gente poder trocar uma ideia. Beleza? Se não, manda pergunta aí. E vamos embora responder as perguntas. o oh, Eric. Qual o tempo normal para se chegar aos 5 km? Estou retornando a corrida e não consigo passar de 2,5 ou Radic. cara um planejamento para isso você tá correndo agora dois e você tá correndo quantas vezes por semana em quais intensidades tem feito isso porque esses 5 km dependendo do tempo no qual você quer percorrer esses 5 km caminhando você vai conseguir correr, percorrer esses 5 km em cerca de uma hora, né? Mas se você busca um tempo mais baixo, existem estratégias do planejamento da sua corrida, que é interessante. Se você vai trazer, vai utilizar de treinos mais longos, de treinos mais curtos, com intensidades mais baixas ou intensidades mais altas, estímulos fortes de 30 segundos ou estímulos fortes de 4 minutos, isso aí vai depender tudo desse momento no qual você está. Está 2,5 a distância que você está percorrendo, mas em quanto tempo? Se for em 10 minutos que você está fazendo esses 2,5, cara, você está fantástico. É só diminuir um pouco a velocidade aí que você vai conseguir atingir esses 5 km. Às vezes é só um ajuste de pace de intensidade que você tem que aplicar. Então, só com essa informação de quanto tempo você vai fazer 5 km, fica complicado de eu planejar ou dar uma estratégia para você. Então vem com a gente para o aplicativo, que lá nossos professores vão te ajudar a te auxiliar a planejar essa caminhada para os seus 5km. Beleza? Bom, H. A a galera tá entrando entrando e saindo que tá entrando um terror de gente tá saindo um terror de gente mas as perguntas cadê sem dúvidas a galera tá bom demais cara então continuando aqui com essa questão do pô, dois e meio para cinco é tudo muito aberto Ó aqui a Edilene PV vocês me passaram um treino para 21 quilômetros e eu tinha escolhido três vezes na semana Porém, tem um dia a mais no meu treino. Corrida Fort leg, Corrida fat leg. Bom, Edilene, vamos lá. Te passaram isso? O contato que a gente tem direto nos chats, lá dos nossos treinadores, você pode explicar isso melhor o seu caso, o porquê que tem esse treino, eles vão ter a resposta. Eu não tenho as informações sobre a sua anamnese e os seus objetivos sobre esse 21km, se é melhorar os 21km, se é manter os 21km. Às vezes, na resposta da anamnese que você manda pra gente, Existe uma informação entendida pelos treinadores e eles acabam colocando um treino a mais para ser plausível de você alcançar essa melhora desses seus 21 quilômetros. Então, como não tem essa informação aqui agora, a gente tem uma equipe preparada para te responder. Todas as suas dúvidas, tá? Dentro do horário comercial, ali, acho que das 8 às 18, direto, tem alguém para responder suas dúvidas no chat. É só você mandar mensagem para ele, que a gente ajusta isso ou te explica qualquer coisa de acordo com a sua planilha de treinamento. Tá bom, Edilene? É só você enviar a mensagem para o local certo. A gente tem uma equipe preparada para responder, que vai estar com o computador aberto, com a sua planilha, com a sua anamnese, para ajustar tudo que for necessário ser ajustado no momento. Tá bom? Espero que você possa ser bem atendida lá. Vamos embora as últimas perguntas. Ninguém tem mais perguntas. Ah, abriu a caixinha de perguntas! Tá bom. É, aqui, Adri Araruana, Araruna. Perdão, Adri. É, quais os exercícios de academia indicados para auxiliar na academia? Bom, Adri... São vários exercícios dentro de uma academia. Existem vários exercícios dentro de uma academia que você pode te auxiliar na corrida. O interessante é a gente ter sempre um foco dentro do movimento da corrida, o que, que você é exigido na sua corrida, né? Você precisa trabalhar uma boa estabilização do seu tronco, né? do seu corpo, região de abdômen, glúteos, adutores e outros músculos que estabilizam toda essa região aqui no um momento da sua corrida você se manter o mais estável possível para facilitar o deslocamento na direção que você quer ir quanto menos o corpo balança para um lado para o outro mais fácil é de carregar esse peso então o fortalecimento do, do seu corpo é algo que é importante e na academia tem inúmeros de exercícios para você fazer isso beleza Exercício de fortalecimento para coxa quadríceps tem um número um de exercícios se você quiser coisas mais específicas, que não necessitem até mesmo de uma academia, dentro do nosso aplicativo a gente tem inúmeros exercícios para você fazer em casa, sem peso, para a sua corrida de forma bem eficiente, direta ao ponto, beleza? Então a minha sugestão é, busque os exercícios dentro do nosso aplicativo, que já está lá tudo separadinho, porque na academia tem um mundo vasto que você pode fazer. Lá a gente já... Juntou tudo um lugarzinho só para ficar mastigado para vocês trabalhar os músculos de uma maneira inteligente para corrida e específica. Beleza? Deixa eu ir para a próxima pergunta aqui, do André LPSec. <risos> Desculpa, André. É, ficou difícil aqui. Mas tá. Quais fatores considerar para escolher o tênis ideal para treinos e provas? Conforto. É André, o fator principal para você escolher um tênis tem que ser o conforto Aí você está buscando um pouco mais de empenho, um tênis que seja confortável Mas que também seja responsível e leve O que é um tênis responsível e leve? Tênis responsível é aquele que você apoia o pé no chão, você sente a ação da força de reação do solo Para que essa resposta seja rápida Ah, eu não preciso sentir o chão duro, pode ser macio Existem a tecnologia, as espumas tudo aí que tem hoje em dia que ela amacia e volta rapidamente. Existem os tênis de placa de carbono que ajudam nessa rigidez que o tênis necessita para ter essa resposta, né, para a força de reação do sol te ajudar aí. E o tênis mais leve, pela questão de quanto menos peso você carrega nas extremidades do seu corpo, principalmente na perna, que vai estar lá mexendo de um lado para o outro, menos energia você vai gastar. Para esse movimento da sua perna né? E vai girar esse ciclo todo Então um tênis leve responsivo Muitas vezes com um tênis um treino mais longo Um tênis mais é, é, estruturado Por assim dizer Ele vai te dar um suporte melhor Para músculos cansados ao longo desse treinamento Onde você vai acabar tendo um desgaste menor Porém, contudo, entretanto É sempre importante lembrar Que o fundamental é o fortalecimento do seu corpo Que é a melhor máquina e é o melhor equipamento que a gente tem que ajustar, tá bom? Para melhorar a eficiência na sua corrida. E aí entram os treinos educativos, os treinos de fortalecimento, que vão de corpo inteiro, até mesmo os treinos específicos para os músculos intrínsecos do pé, para favorecer aqui que o seu corpo tenha uma melhor forma. E você faça do tênis apenas a melhor escolha ali por conta do conforto. Se o seu pé é mais largo, se tem um dedão que é maior do que o outro e tal, que você bota um tênis de uma forma e isso fica confortável para você, senão você vai acabar ficando refém do tênis mais caro, porque você acha que o tênis mais caro é o melhor para você E nem sempre é, porque vai depender também da sua velocidade no qual você aplica isso Esses tênis de 1600, 1800, tênis top de linha, placa de carbono, muitas vezes eles são muito instáveis também E dependendo da sua velocidade, o tempo da prova que você vai ficar ele pode acabar te prejudicando, que ele vai trabalhar mais uma musculatura, vai trabalhar mais uma articulação do que deveria. E às vezes a escolha de um tênis mais estruturado, que te dá um suporte melhor no seu arco, plantar, isso pode favorecer você ter um menor desgaste nessa articulação no tornozelo, no caso aqui que eu estou falando, e essa inversão do pé, digamos assim, ela pode, essa inversão do pé, você pode acabar criando uma instabilidade no seu joelho, instabilidade no quadril. Pode gerar um monte de coisa por conta desse tênis um pouco mais instável, o que seria o mais responsivo. Então, depende de vários fatores para você escolher qual o melhor tênis para você. Da sua mecânica, do peso e para que você quer esse tênis. Mas um fator é primordial, confortável para você. Beleza? Deixa eu ir para a próxima pergunta do Balãozinho aqui. Cairo Sana, É fato que é mais difícil correr em pace mais alto do que baixo? Cair Rosana, é Cair Rosana, né? Acho que é isso. Bom, Cair Rosana, Rosana, tá, beleza, vamos lá. Esses não misturam tudo, fica um negócio doido. Não, não é fato que é difícil correr num pace mais baixo do que num pace mais rápido. O ponto é que você está mudando, quando você sai de um pace e vai para o outro, você muitas vezes muda o padrão de movimento para você executar. Porque se você não tem uma consciência muito boa da corrida e do movimento e da maneira como você aplica o apoio do seu pé no chão você acaba fazendo de uma forma que o seu corpo não está acostumado e você tem que fazer isso e vai te gerar um cansaço, porque você tem que pensar naquele movimento e quando a gente pensa, a gente cansa mais nessa estratégia de mudar o padrão já estabelecido no nosso corpo. Por isso que para muita gente é difícil fazer um treino mais lento, fica fazendo só aquele treino no meio do caminho, não é nem o rápido, nem o forte, mas é onde está o conforto de ele correr da maneira como ele está mais habituado a correr. Então, a estratégia que eu digo para ficar mais fácil de correr em paces mais baixos ou paces mais rápidos, é treinar nesses paces de forma consciente. Uma coisa interessante é o ajuste do seu, da sua cadência para ficar a, a mesma cadência dentro de um pace baixo até um pace mais rápido, onde você pode começar a trabalhar só o aumento do tamanho da sua passada. Né? Se aumentando a passada e, a, e mantendo a frequência, você vai ganhar velocidade. Você começar a trabalhar aqui só com desequilíbrio do seu corpo e, a e o apoio do pé Pensar o pé, sendo simplesmente um apoio para o seu corpo a cada passo, para o seu desequilíbrio do seu corpo, pode facilitar muito a correr um peixe mais devagar. É um trotezinho que só fica só apoia, sai, apoia sai, desequilibrando menos o corpo. Então essa consciência do seu corpo, do seu movimento, pode facilitar muito a você transitar entre as velocidades sem maiores problemas, sem ter esse cansaço, muitas vezes um cansaço psicológico, tem gente que ainda fala que correr mais devagar machuca, né? Mais devagar e mais longo Por conta dessa mudança de padrões de movimento Às vezes que ele não está adaptado a correr devagar Mas aí é que vem a consciência sobre o seu padrão de movimento É que você não precisa correr mais devagar, correr como se estivesse caminhando se você mantém esse padrão, principalmente da sua cadência no qual você já está habituada, em velocidades mais baixas, em velocidades mais rápidas, vai ficar tudo muito mais fácil. É só você diminuir o tamanho da passada. Essa é a dica principal. E para você melhorar a sua consciência corporal, nada, mais, nada melhor do que os educativos de corrida. Para você executar de forma consciente, preparando ali antes da sua corrida, do seu treino, a posição do seu corpo, a entrada do seu pé, isso tudo vai facilitar para que você tenha uma melhor percepção sobre o seu corpo e sobre a sua corrida. E é a percepção que manda na corrida. Então você tem que treinar a percepção. Beleza? Até mesmo. E como a gente treina a percepção? Correndo, fazendo os educativos, fazendo os exercícios. E também, muitas vezes, variando o terreno no qual você está correndo. Correr na areia, correr na grama, correr em trilha, correr na pista, correr, em... correr descalço, que é muito bom para melhorar a percepção do movimento. Então são coisas que você tem que ir variando Para você treinar essa habilidade que é a corrida Beleza? Para não ficar tão difícil De ah, estar cansando muito, mudar o padrão Correr devagarzinho nunca. cara É só você aprender uma posição básica do seu corpo e Depois você vai ajustando com o desequilíbrio E o aumento da passada Vai ficar tudo mais fácil No começo pode ser difícil É que nem aprender Aprender tudo Você tem que pensar muito sobre aquilo Fazer uma conta Dirigir um carro Daqui a pouco você vai levando isso para o seu automático tudo é muito mais fácil Beleza, que mais prazeroso. Deixa para a próxima pergunta aqui. Maciel Ramos, um professor, estou me recuperando de uma pata de ganso, estou fazendo alongamento e fortalecimento. Muito bom, Maciel. esse é o caminho mesmo para você melhorar dessa dorzinha na pata de ganso ali, parte interna do joelho, né? <risos> Olha a Luciana aqui com a, com a corrida, com a pergunta de um milhão. Correr emagrece? <risos> Vamos lá, o emagrecimento, o processo de emagrecimento, ele se baseia muito mais naquela conta simples, bem simplista que eu vou colocar aqui de você gastar mais energia ao longo do seu dia do que você consome, beleza? Então se você vai lá dentro de um dia, você tem uma alimentação de 3.500 calorias, vamos supor, por dia, beleza? Aí você tem um gasto calórico durante o seu dia de 3.500 calorias, beleza? Aí você acrescenta a corrida, que vai te gastar umas 500 calorias. Beleza, você vai estar gerando um certo déficit no seu organismo de menos 500 calorias. Beleza? Beleza. Só que aí, você começa a correr. Aí você fala, pô, mas eu mereço comer uma pizzazinha a mais aqui, o um negócio. Pô, já corri aqui 10 km, eu posso comer o que eu quiser. Aí você vai lá e come aquela fatia, aquele hambúrguer de mil calorias. Sacou que é fácil chegar a mil calorias comendo alimentos ultraprocessados, por exemplo. Se você vai para uma alimentação mais natural, fica um pouco mais difícil de atingir esse número calórico, sem você se sentir muito saciado. Então, o emagrecimento está muitas vezes ligado a um padrão alimentar no qual você tem, do que a atividade que você faz. Porque se você não tiver um padrão alimentar, uma qualidade na sua comida, você vai se matar de fazer exercício e você não vai conseguir diminuir o seu peso. Porque você tá entrando muito mais energia do que tirando. Então a corrida por si só, de forma básica assim, ela não vai te emagrecer se você não tiver um bom ajuste alimentar também. Tá bom? Mas se você mantém o um padrão alimentar aqui e você acrescenta a corrida, com certeza isso vai correr. E também depende da maneira como você corre e tudo mais. Um gasto calórico mais intenso em certo tipo de atividade da corrida do que em outro tipo de corrida. Beleza? <cười> E outro ponto importante sobre isso de corrida e emagrecimento É que quando a gente começa a ter um hábito mais saudável Que seria a prática de exercício regular com a corrida Isso faz com que a gente mude várias outras práticas ao longo do nosso, do nosso dia É claro que a corrida, já é claro que a corrida Ela baixa um tanto a ansiedade né? Ela dá um, uma sensação de prazer após Então isso muitas vezes ajuda na, na diminuição da ansiedade e na compensação dessa ansiedade anterior Com comida, com doce, coisa a mais que aumenta o gasto calórico E que energia acumulada tira gordura né? A energia não pode ficar parada, é sempre ruim a energia parada Beleza? Eu espero que eu tenha conseguido ser um pouco claro aí sobre esse assunto Vamos para a próxima então é, o Vinícius Lousada 18, tenho 21 km daqui a 3 meses, comecei a treinar volume e corri 13 km essa semana Meu joelho dói, como resolvo isso? Bom Vinícius, toda cura, toda resolução de um problema, começa em achar qual é o real problema Um joelho doendo pode ter diversos motivos Pode ser por você ter dormido de mau jeito, pode ser por você ter ficado sentado durante muito tempo após a prática de exercício. Isso tudo pode gerar uma um certa dor, um cansaço muscular e muitas vezes uma sobrecarga articular. Então o diagnóstico é muito precioso sobre tal situação. Às vezes pode ser uma falta de fortalecimento, um fortalecimento não adequado para a sua perna para sua coxa, para estabilizar a sua tela alguma coisa nesse sentido para o seu corpo. Pode ser um movimento que pode estar exigindo um pouco mais da sua estrutura e com isso sobrecarregando o seu joelho. Então tudo começa num diagnóstico. Aí a pergunta que eu digo é, você já se filmou correndo? Já viu como é que você corre? Você tem consciência como você corre? Que às vezes a sua postura de corrida pode te atrapalhar, pode gerar uma carga extra no seu joelho. Então, ajustando isso muitas vezes, você já alivia o seu joelho ele para de gritar de dor, né? E isso vai facilitar muito para você atingir o seu objetivo, porque correr com dor ninguém merece E para ter uma melhor noção sobre isso, para você identificar os problemas, acesse o nosso aplicativo Lá a gente tem tudo regularzinho, ajustado Vai lá no Google Play ou então na Apple Store, procura por Corrida Perfeita A gente tem lá dentro do nosso aplicativo também o GPS de forma gratuita para a galera utilizar, quem não tem relógio, para já pegar as informações, para a gente conseguir auxiliar de melhor forma na sua corrida. Por que, que o GPS é importante? Para você conseguir marcar a sua distância, o quanto que você correu, e fazendo de forma comparativa, progressiva do seu treinamento, para você conseguir escalar na melhor. E se você não tiver um profissional, vai ter um profissional de educação física ao seu lado para te auxiliar nessa caminhada. Tanto para te auxiliar nos exercícios de força, quanto nos exercícios de mobilidade, que podem ser necessários, porque a dor no joelho é um monte de coisa. Às vezes é falta de uma certa mobilidade no quadril, isso sobrecarrega o seu joelho. Então, isso tudo a gente tem que identificar para conseguir solucionar. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Opa, temos um convidado aqui, ó, a Tati Alves. Ei, Tati, pediu para entrar, agora vai entrar e falar. Estou aguardando. Bom, vamos aqui para para outra pergunta, deixa eu ver se eu respondi todas que mandaram, beleza, já está respondido outras perguntas, bom galera, para vocês se reacostumarem que agora a partir de toda segunda-feira das 19h30 às 20h, eu estarei aqui trocando uma ideia com vocês novamente para tirar as dúvidas, então tragam as suas dúvidas, seja sobre o tema que for, de corrida, <risos> que eu vou aqui tentar auxiliar vocês da melhor forma possível, e durante a semana, se vocês quiserem mais ajuda com corrida, baixe o aplicativo do Corrida Perfeita na Google Play ou então na, na Apple Store, de forma gratuita. Você vai conseguir curtir, tem coisas já selecionadas e abertas para todo mundo, tanto treinos de fortalecimento como educativos. E o nosso GPS, para vocês testarem, para vocês treinarem e para serem felizes com a corrida. Bom, agradeço a todo mundo por estarem presentes nessa segunda-feira, na nossa volta, nossas lives de segunda Aquele abraço, fiquem bem. Um feliz ano novo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Lado a lado, uma corrida perfeita. Um grande abraço e até a próxima.